Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do Vigia Fala player, beleza? Will, aqui você está no canal City Games E hoje a gente chega no terceiro episódio Aqui da série Gameplay de Miles Morales Galera E o jogo tá muito top, hein? A gente chegou aqui a 13% Lembrando que eu estou jogando no Playstation 5 A gente tá jogando em desempenho 4K 60 sem ray tracing E bora pro game, né? No episódio anterior, a gente... Miles, a gente ainda vai se ver hoje? Você não Pô, mandou uma mensagem? Querido! Ai, sim, foi mal. Ei, mano, eu não vacila. Com não Mas vac... eu tô livre agora. Onde? Boa, na 78 com a West End. Na não 78, vacila, né Miles? centro de ciências? Por que lá? Você vai ver. Não se atrasa. Não vacila, né Miles? Na 78 com a West End. Acho que lá eu vou saber o motivo. Melhor ir logo. Bora, mano. Lembrando que no último episódio a gente fez uma missão com o tio do Miles pelo aplicativo, né? O Spider-Man uberizado com os aplicativos. Opa! Opa! Alguma coisa na cabeça? Pode ser uma cena de um filme ou uma manchete que se leu no verso do jornal de outra pessoa ou a história de um amigo sobre um encontro muito ruim. Bom, pra mim, é o underground Quem são eles? O que eles querem? O que me irrita é que é uma pergunta tão simples, mas parece impossível de responder. Eles roubam, chupam, sequestram e incomodam. Eles atacam tanto lojinhas quanto famílias de criminosos. Eles têm tecnologia de ponta e rancor contra todo mundo. Vou continuar pesquisando sobre eles. Pesquisa se você aí. Se uma pista, envia pra mim. Até a próxima. E lembrem-se de não jogar a borra de café na pia, senão entope todo o ralo. Beleza? Já. Beleza. Beleza, mano. Galera, o jogo tá animal. Lembrando que eu estou jogando aqui no, na dificuldade espetacular. Isso é muito bom, né? Passa, entra o caixa d'água. Eu estou jogando aqui na dificuldade espetacular, que é a dificuldade que é a mais difícil, né, por padrão. Eu acredito que depois que a gente terminar tem mais uma dificuldade extra. de armas aí perto. Opa, desculpa aí, galera. Desculpa aí, desculpa aí. Beleza. Onde que é o negócio? É ali? Beleza, beleza. Tirar essa roupinha, né? Essa roupinha linda. Ah, tá rolando, Roma, hum, a musiquinha. Hum, molengão, frangão. de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. Nossa, tá tirando, mano. Primeiro foi chamado de frangão, agora de molengão. Vai ter que provar, hein, Miles? Hum. Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui Você demorou tanto que eu quase fui embora Me oh. ajuda aqui, tá Molengar. presa Molengão A cápsula do tempo tá meio acabada Você lembra da combinação? Sim, é... Uh... Cara, é... Uh... Vocês têm que lembrar o código, povo. Eu não vou estar tá aqui pra sempre. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Aham, uhum. uhum. sei. Ótimo. Então, é uh, o que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô Rick, você não vai aceitar o um emprego na Roxxon, não? <risos> Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom... A oferta deles é boa. Querem que eu <coughs> lidere a equipe de Energia Limpa. E vocês me conhecem? Energia, energia Limpa, limpa vai, salvar vai salvar o mundo! O mundo. <risos> eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles? Garoxon? É eu já volto. Você lembra qual é o código, né? Oh. A sequência de Fibonacci. Legal. Apolo 18. Nosso é, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda está exposto no Centro de Ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente, dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Vino? esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Hum. Tenho aqui. Me chama de molengão agora, vai embora. Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, oh, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Isso é problema de Homem-Aranha, querida. Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. E aí, o que, que é isso? Tá. Pressione o triângulo para ver a cápsula do tempo. Vamos a ver. A armatura do fundamental foi alegre e triste. A Finn foi para Midtown High e eu para Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perder o contato, mas. Cara. O ensino médio é outro mundo. Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Caramba. Mas depois, eu tenho que ir para comício da minha mãe. Vamos pro o comício da minha mãe. Usar meu passe ilimitado. Segure para usar a viagem rápida. Bora lá. E com HD SSD é muito rápida mesmo, né, galera? Quem viu ele? Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, uhum, peguei. Anda! Vamos atrasar! Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda tá usando ele? Tô, por precaução. Vai dar tudo certo coladinho, né? Dá para usar por baixo. Bora. Essa é a minha parte favorita de morar no rádio. Feiras de rua temporárias, a melhor comida da cidade, música É, bem legal. Esse é um bairro bem Você latino lá de bom? Nova York. É Não que da eu da conheça, da né? De... Mas eu já. Ela sempre foi professora. Eu vi a galera falar bastante. Parecidas, né? é. Muito legal De nada Oh, meteu um livro ali oh. Desculpa Eu devia aprender linguagem de sinais Já praticamente dominei o espanhol Ah, é? Desde quando? <risos> Dois amor, um... você tá. Glória! Oi! Oi, Maia! É, o cara é tá azarando todas as minas. Ela acabou de gravar voluntária do festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se trombar no abrigo. Ah, falando nisso. Você só vai ter turnos depois das férias. Se a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Ô, louco! Ele é um amor. Vamos lá, comer um é dog. Telinho. A abuela sempre fazia isso Vocês vão pedir? Não, mas valeu vamos Não, só vamos estar tá olhando mesmo Olha <tos> o som Olha o oh, tio dele Eu não esperava te ver aqui Eu vou embora antes que a sua mãe me veja Vem aí Meu amigo Genk Ele está me ajudando com o meu projeto aranha Aham. Uhum. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu tô bem aqui. <risos> Curte o discurso da sua mãe, garoto. Carlos, perguntou pra ele? Ele descobriu. Eu te explico tudo em casa. Meu, tá bem legal, né, meu? Os gráficos desse jogo, eu não canto te falar. Vamos ver. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha. A Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Uh, Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Não, tô, é que é a última Ali vez. Ali era a sorveteria do é um Onde havia o melhor sorvete de Nova York. E a creche reunir. Vai ficar o tudo de bem. De nós Sua mãe tem gente cuidando dela. Da igreja de Santa Teresa. cujo moral. Corelo... Pior que foi assim é mesmo, né? O pai dele morreu. É Agora sem o spider Agora mesmo. Eita. A Roxon está transportando o Nufor, o combustível experimental pela cidade. Vixe. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é para a Roxon. O chefe de vocês. O Simon Krieger é um assassino O Plaza representa tudo o que ele fez Eu não vou deixar que seja aberto O Underproud vai impedir Temos um problema Fiquem calmos Não pode fugir As armas Ih mano, rolou a treta Ajuda eles, eu ajudo sua mãe Ih, mano, vai rolar uma treta agora. Quem deu o primeiro soco? Não fui eu. Ei, nossa. Deixa eu cuidar daquele cara primeiro. Gosta de dar porrada? Opa! Passei! Cascudo! Nossa! Peguei no alto! Aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de Ok. Eu tô acessando o seu sistema. Eu te ajudo como der. Boa ideia! E agora? Entende? Cadê? Valeu por ajudar minha mãe. Disponha, mano. Disponha, mano. Tamo junto. Cadê Vou os outros? Vocês. E suas arminhas brilhantes? Segura aí. O que foi isso? Ih, mano. Bora. Bora pendurar. Tá. Vamos, vamos eu não com os polícias. É quando eu voltar, você assinar meu gesto. Tá bom, mãe. Ah, você mano, vocês cá. mexeram com a minha mãe, Sim. velho. Já, já mataram meu pai. Tio Aaron, você tá bem? Eu tô. Tentei falar com você e sua mãe. Onde você tá agora? Eu tô indo pra Ponte Teve uma explosão lá. Tá bom. Se a Roxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinker. Beleza. Vou tomar cuidado. Essa explosão foi feia. Eu tenho que correr. Chegamos. visto um aquecimento. Ou uma distração. E os caras vão tretar de novo. vamos, não vamos atirar um no outro, tá? pegou a mina. Nossa. Estamos atrás do uniforme. Ignorem todo o resto. Hum, mano, uma mistura de... Octopus? Doutor Octopus? Bem, bem legal o traje desses caras, né? Se livrem dele e peguem o quanto conseguirem carregar. Olha o choque. Nossa, nossa e a mina. Ah, tava na cara. Vixe, mano! Deu deu ruim! A mina tá encabeçando tudo! Cadê minha mina, maluco? Explodiu o caminhão foda! Eu ganhei mais eu ganhei mais uma barra de Venom! É que eu tenho que impedir isso. A ah! sua. Não era o nosso plano. Voa igual um boneco. Você tá me tirando, maluco. é Você tá apaixonado, né, velho? O amor faz isso. Pega a gente. Calma, a Calma, que eu vou segurar ela. Caramba, velho. Ele não consegue bater Maluco, você está me deixando com raiva Miles, eu vi a explosão Você está bem? Eu estou bem, mas você viu? O Caramba Eu vi ela hoje Se eu, tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos A culpa não é sua, cara Bela, que não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção. Eu fico apaixonado, velho, normal isso assim. aí. Caramba, tá difícil, mano. Não. Eles vão ficar aqui. Boa! Pega o cara da arma. Aqui não pode parar. O combate é frenético. Caramba meu, combate frenético, olha o uniforme dele Vai Spider, nossa velho Bem feito o negócio Nossa Senhora Agora o que eu faço? Oh, Ai, caramba. Oh, caramba não estou entendendo o que é para fazer aqui Caraca Espera aí galera, que eu sou novo ainda com o meu homem aranha Beleza O caminhão pipa do lado de uma De fogo né Corre moleque Calma, eu te pego. Caraca, velho. Não vai. Caraca, mano. É ninja, moleque. Igual no Homem-Aranha, de volta ao lar, né? Preciso de algo pra não, não, não, não. O que ele fez na balsa, né? Mesma Eu coisa. Ele tentou colar a balsa. Vai, querido! As perninhas finas, vai! Segura! Nossa, velho! Que bagunça! Nossa, um monte que eu na água. Foi frenético isso, hein? O JJ Jameson vai falar a um morte. Meus poderes. Eu fiz explodir. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou. Nós estamos a... outros, Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? não tenho ideia. Entendi. Não! Como assim, mano? Vocês estão loucos? Eu não louco? sou seu inimigo. O que estão fazendo? Você Ele nos salvou! Pô, é oh, deixa em limpar! Eu, eu vou reservar isso! Talvez... Isso! Grava mesmo! Grava mesmo! Disse pra baixar o celular! Pô, não bota a mão de Não vou falar de novo! Eu salvei eles! caraca OK isso Não juro feito Cara caiu Empurraram ele? O que aconteceu com isso? Empurraram ele. Como <risos> o chat sumiu? Gente, eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. É, maluco. Você tá bem? Que noite, hein? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da de destruição da ponte Wade. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Uh, como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? Cursos ...custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que rolou. Quando... A Fina é a Tinker. Ela roubou no uniforme. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é. Estou indo para a sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Cocada. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste Você sabe disso Mãe Eu quero o doce de coco Quer cocada? Sim, dá para trazer Claro que dá Quando ganhei poderes, eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Agora sim. Está pronto ainda, não. Pelo menos para isso, não. Bonito uniforme né, esse traje. Aê. Aí, Bins. cara, Você tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca. A gente precisa de um nome mais curto. Aplicativos bons têm nome curto. <risos> Uber. Miles. Iphone. É uh, oi, Pete. Qual é a boa? Eu ouvi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte <fixos> explodiu ou um pão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas enfim, eu tô procurando poucos. Eu chego amanhã à noite. Não, não faz isso. Tá tudo bem. Eu descobri quem causou isso e vou deter ele. Eu prometo. Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego... Animal, né, galera? Tá bem bacana. Player, eu vou terminando aqui o terceiro episódio de... Como é os Morales? Dizendo... Acabar essa ligação aí. Ah, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa. Caso contrário, eu te vejo daqui uma semana, tá bom? Tá, tá bom. Valeu. Top. Eu aprender simcariano. Ai, por que tem sete palavras diferentes pra dizer banheiro? <risos> Top. Player, como assim, mano? O cara tá em cima do telhado aqui. Player, então, vou ficar aqui no terceiro episódio. Espero que vocês estejam curtindo. Coloque no comentário aí o que vocês estão achando. O jogo tá bem massa mesmo. E mais uma vez, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like, compartilhe para ajudar o canal e comente né, o que, que vocês estão achando aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!